DESENHANDO DE CABEÇA E se eu tivesse uns vídeos assim, como esse, só... Tomando um cafezinho com a minha caneca do Ozobi, num fundo preto, conversando com vocês. <risos> Seria bem chato. Então, vamos desenhar. Vamos lá para o Photoshop, porque hoje é dia de desenhando de cabeça. Eu peguei duas sugestões que vocês me enviaram três meses atrás pra fazer aqui personagens de desenho japonês. Porque eu sou... Um ataque fedido. E você também. Vamos nessa, galera. Temos aqui. Então, eu não consegui encaixar exatamente naquelas duas classificações que a gente tinha usado anteriormente, que era de, de difícil e fácil. Os dois são difíceis. <risos> eu, na verdade, acho que o Risoka de Hunter x Hunter vai ser mais fácil de resolver do que o, o Alphonse elétrico, porque é uma armadura. Do demônio, mas o da esquerda eu já desenhei antes, algumas vezes, quando eu era bem pequeno. Então, vamos começar com este daqui. Hard! Eu vou imaginar aqui um, um corpão gigante, umas bolas aqui na, nesse, nessa parte. Eu lembro até que a pose que eu tinha desenhado muitos anos atrás era algo mais ou menos assim, ó: que ele gosta de lutar, né? Ele luta. Essa é uma pose é muito ruim, né? <risos> Então, vamos fazer uns dedinhos bonitos. Assim. Vamos colocar uma curva nessa mão. Tá muito ruim. Ok. Olha só. Aqui. aqui vamos caprichar, ó. Vamos, vamos caprichar. Não vamos, não. Tá. Essa armadura. Nossa senhora. É, tem um chifre. Né? Todos podemos concordar com isso que. Isso aqui tem um chifre. Tá eu lembro que tinha uma divisão... Meio homem de ferro, só que com dentinhos. O ok. Ok. <risos> eu não faço ideia do como é que é. Aí tinha um queixão assim, bem grandão. Ok, ok. Eu tô, eu tô, tô, tô vendo. Ele tinha dois... <risos> como é que era o olho dele? Ah, tinha um negócio... Ah, era isso. Tinha uma, uma coisa aqui. Talvez... Talvez virasse até uma... Não, acho que era mais pra cima assim Ok, é, tinha tipo uma viseira E aqui... Eita, eita Era aqui mesmo, é isso aqui, ó É isso aqui, olha essa cara de coisa fofa E aqui tinha um, um brilhinho do zóio, né? Duas bolinhas assim, aqui tinha um chifre Ah, matei já, matei, tá idêntico tá Não idêntico. tem nada errado nesse desenho Eu vou supor que tinha uma golinha assim de armadura pescoço desse maluco, velho. Ele tinha um, fia... um cabelinho, né? Tinha um... A armadura tinha um cabelinho, assim. Ou era um pano. Não me lembro. E aqui eu vou fazer um samurai. Eu tenho medo de estar tá recorrendo a... a soluções que me parecem óbvias. Sendo que pode ser que elas só sejam óbvias na minha cabeça. Agora tinha alguma coisa interessante no meio aqui do peito, eu não lembro. Isso aqui tinha espinho, sim. Tinha, tinha espinho. Eu não sei se eram três ou dois. Mas tinha espinho. <risos> pra mim tá parecido. Ai, ai. Tá, ok. Eu vou fazer esse braço dele aqui assim, mais em repouso. Olha que, olha que tranquilidade. De vez em quando, tudo que a gente precisa é largar a mão de querer fazer tudo dinâmico. E só fazer um boneco em pé, tá ligado? Fazer o ah, que. que é isso? É um boneco, um boneco em pé. É, cara. Uh... Não consigo lembrar de nenhum outro detalhe Que vale a pena incluir aqui Não consigo lembrar de nada Não lembro se tem alguma coisa de fora a fora Se ele tem Mamilos de espeto eu, eu, eu não sei o que que ele Se ele tem qualquer coisa diferente aqui na, nessa parte Não lembro de nada Nada, nada, ó oh, Eu acho que é isso então, vai ter que ser Se eu não consigo lembrar de mais nada É aqui onde acaba Foi um tanto quanto rápido, mas... Ok. É isso, deixa eu pegar a referência e ver o nível do meu engano. <risos> Está na hora então de corrigir essa desgraça. Eu peguei aqui duas referências do personagem. É... Então, eu esqueci muita coisa Eu lembrei até que de alguma forma aqui da estrutura Do rosto, do chifre, do fiozinho Lembrei do, dos espetos no ombro, né Lembrei de algumas coisas, mas faltou muita coisa Eu lembrei que ele, pelo menos, eu não desenhei Mas eu lembrei que ele tinha um paninho aqui, sabe Pelo menos isso eu, eu, eu imaginei Eu desenhei da cintura mas... tá, Agora o problema é meu Olha, eu também não lembrava que ele tinha desenhado aquele, aquele breguetinho aqui Então, tem muita coisa errada, vamos corrigir isso daqui Então vou criar uma nova camada e vamos fazer aqui Vou dar uma apagadinha em tudo assim, de leve Então a primeira coisa que ficou faltando nesse negócio foi Essa parte aqui de uma gola gigantesca que dá a volta aqui na, na cara dele E que termina numa face aqui, né? numa grande face que puxa pra frente aqui esse... Esse formato triangular aqui no peito. Isso, olha como ele aumenta a noção de força dessa, dessa roupa aqui, né? Isso, aqui ó, eu gostei que esse, essa ideia desse formato aqui, ó. Eu, eu, era uma ideia, uma solução meio óbvia de design. Uh, porque tem a ver com a, a movimentação mesmo, né? Do, do corpo humano, da cintura, de poder a, dar uma agachadinha assim. Então... Era, era racional que tivesse algo assim ali E eu, eu tô feliz que deu mais ou menos certo Agora esse formato interno aqui também né Ao invés de ele vir até aqui embaixo, ele é menorzinho aqui Muito interessante Então, bom, para quem não desenha esse boneco aqui faz... <risos> ...muitos anos eu, até, eu tô achando que, bom, vocês que vão ter que dizer se... <risos> ...se eu lembrei o suficiente ou se eu lembrei muito pouco do personagem aqui, deve vir as pernoca dele aqui Muito bom Agora, esses espinhos no ombro Não não era do, do jeito que eu lembrava, né? Esses, esse, essa parte toda aqui vem numa mochilinha aqui, né? Parece uma alça de mochila Que tem duas bordinhas mais grossas Legal E nela que a gente tem um espetão pro alto Interessante, né? Um espeto para frente E um outro mais ali atrás Então algo mais ou menos assim Beleza. Eu falei, não é possível que ele tenha só um buraco preto na área do pescoço, né? É isso, é isso mesmo. <risos> só que pra, pra dizer que não tem nada, tem esse... Essa gaita aqui flutuando Que a única coisa que tava faltando era meio que esse dentinho aqui, né? Talvez sejam dois assim, eu não tenho muito certeza agora pelas fotos que a gente tem aqui Tinha, tinha tipo um, um lugar pra botar a chave Philips aqui Excelente O formato desse, dessa parte do braço aqui também não era muito misterioso Porque é, me, é meio que assim que se resolve Eu não lembrava que ele tinha espinhos aqui no, no braço, né? Eu não lembrava mesmo Eu nem tinha reparado, reparei só agora que eu tive que copiar essa parte de cima, tem duas quebras aqui, tem um dentinho maior nos lados, tem aqui esses dentinhos do meio, e aí ele vira esse shape. O queixo dele realmente é bem para frente e tem uma, um, um shape aqui na frente, eu achei que ele era menos pronunciado, mas ele tem, esse queixão é bem para frente mesmo. Aqui dentro tem tipo uma outra, um outro lugar para botar a chave Phillips aqui. A ideia da, da bandana aqui, eu acho que tava, tava bem certinha até. Só que esse formato não é redondo, né? Porque. É verdade, redondo é meio, é meio chato, é meio, é meio tosco. Se você for observar desse jeito, né? Aqui tem um pouquinho do design. Eu não lembrava desses dois parece uma cara de gatinho, né? E esse chifre não é para cima, ele é para frente. Que bizarro, né? Bom, faz, acho que faz mais sentido, né? Se você tem qualquer esperança de espetar alguém com isso, né? Que ele tem um pouquinho mais de coco, tem um shapezinho bizarro aqui da Art Vader e aqui atrás tem mesmo uma, um esqueminha samurai que cai aqui dentro do dessa desse vão aqui que tem na gola dele. E aquele fiapinho, que não é um fiapinho, ele faz uh! tá não é nem tanto, né? É, mas ele dá uma uma voltona aqui, né? pra depois vir pra cá. Caramba, eu aprendi bastante. É muito legal como dá pra expandir esse design, né? Aquilo que eu tinha feito era basicamente o rascunho do personagem, mas tem muitas outras coisas. Eu acho que até isso pode ser uma questão que tem a ver quando você for criar os seus próprios personagens, ou, ou for fazer um design de armadura, eu acho que aquelas noções que eu tinha colocado ali é o, é o lugar pra começar. Toda, acho que toda armadura deveria começar mais ou menos assim. Qual que é a proporção, né? O tamanho do, do ombro, do personagem, da, do tronco, a altura e o formato da cabeça, né? A base, os espinhos. Eu acho que aquela ideia central é o que ficou comigo. Os detalhes da armadura, logicamente, eu não ia conseguir reter tudo. Mas, muito legal. Talvez na hora da, de você criar, de eu estar tá criando ali uma coisa nova, eu vou pensar nisso. Ok, vamos vamo fazer um shape básico. Agora, vamos pesquisar referências para e encontrar esses detalhes, formas para justificar essas coisas que estão acontecendo aqui. Muito legal isso. Eu, eu vou tentar usar isso aí como uma fórmula, viu, para construir umas outras armaduras no futuro. Então esse é o nosso... É o Full Metal Alchemist, que não é esse, é o outro. É o outro que tem perna e braço de metal. Esse é o... Mas esse é o Full Metal mesmo. Não tem como ser mais full meta do que esses caras aqui. Bom, eu gostei, acho que foi bem interessante. Vamos ver o um antes e depois? Sem graça. Com graça. Vamos fazer o riçoca, vai ficar uma porcaria. Yeah! Easy. Então vamos pro cara que gosta de secretos. Só que não. Eu vou, eu vou fazer numa pose que eu acho que é a única pose ab absolutamente correta pra ele. Que é uma que venha de baixo pra cima, né? Porque a gente sempre tá vendo ele desse jeito. Certo, algo assim. Eu lembro que ele tem uma bola na cintura. Dependendo da roupa que ele tá utilizando na época que ele tá utilizando. Ah, mas ele também tem uma quebra, né? Uma coluna... Uma... <risos> ele tem uma, co uma coisa meio assim, ó. Eu diria. Ele também tem bola aqui, ó. Ele é todo feito de... É, parece um boneco. Vamos botar uma mão dele aqui pra cá, assim. Acho que tá bem parecido até Vamos fazer ele segurando uma cartinha uma, uma cartinha assim, ó Porque ele é o coronga desse universo aqui, né? Tá Ele tem várias roupas durante a, a série, né? Então, eu só preciso lembrar de uma vamos, vamos, vamos pelo que eu lembro mais Eu acho que é o rosto E essas outras coisas Vamos dar uma apagadinha Ele tem o nariz comprido, né? Será é tão grande assim? Tem uma boca de safado, tem um, um, queixo, um queixo forte, mas um rosto ainda assim, magro e comprido. Ele tem uma sobrancelha fina, eu acho. E tem um zóio fino. É, é isso aí. Tem um zóio fino e um, um zóio de bolinha, assim. E tem uma maquiagem, né? Ele tem uma, um coração na bochecha <risos> e uma gota na outra. Eu não lembro. <risos> eu tô torcendo pra que seja Aí ele tem um, um cabelão top, assim, maneiro, legal. É, um, é, um, é, um, é meio ondulado, uh, mas ainda é penteado pra trás, assim. Nossa, é bem coronga mesmo, né, quando você para pra ver. Só que ele tem um maletezinho, né? Ui, eu tô ficando parecido, eu acho. Ele tem um maletezinho. Por que, que eu me submeto a fazer essas coisas? Mãos. Aquelas mãos de Aoi, sabe? <risos> Mão de Aoi não é real e não podem te ferir. Um negócio meio assim. Ah, eu vou dobrar esse dedo aqui pra cima. Hum, olha só, parece até que sabe desenhar, às vezes, de vez em quando, esse Guilherme. Um cotovelo. Um bíceps forte, né? Porque ele, ele, ele é magro, mas ele é forte. O bicho aqui é fibrado, né? Vamos fazer ele pelado? Ele aparece pelado, tipo, sei lá, pelo menos duas vezes nesse desenho. Ele tem uma. Uma coisa aqui, ó. Ele tem. Eu não sei se tem. Eu acho que tem. Eu acho que ele tem uma coisa aqui assim. Eu sei que a roupa dessa de parte aqui acaba aqui, ó. E que aqui essa, essa outra parte vai ser preto. Ah! E a calça do Majin Bu. Ele tem que ter um cinto, né? Eu vou botar um cinto. Nada a ver nele aqui. Só pra ele ter. E vamos botar um... Um negócio aqui, qual que era dele? Era 42? Não sei, eu vou botar Uma fichinha aqui com 42 escrito É isso aí, ó Tá maravilhoso Temos aqui o nosso O nosso O nosso soca né? Vamos fazer essa mãozinha aqui pra ele Só pra ele ter uma... um protótipo de mão aqui ele Pode ser um pouco mais forte ok, ok. é isso Pronto! Acabou! <risos> Vamos pegar uma referência e ver o quão longe eu estou. Mas eu, a minha memória me diz que é algo mais, mais ou menos por aqui. Eu tô até descabelado. Socorro! Galera, eu encontrei aqui então referências que são model sheets aí da animação de 2011, que é a versão do Hunter que eu assisti pela primeira vez, né? Eu, eu, eu nunca tinha visto antes, de, de, eu vi alguns anos atrás Hunter pela primeira vez, gostei demais, mas eu errei bastante coisa. <risos> Personagem. Primeiro que eu, dei, eu misturei elementos das duas roupas que ele apresenta na série aí, né? Eu misturei tipo a gola V da primeira roupa, que é a que ele tem, de fato, a, a, o segmento todo ali do, do, do Exame Hunter lá, que tem a, a tag. O número não é 42, é, é 44. Então, eu acho que eu vou fazer essa roupa aqui, que é a que eu tava pensando de verdade, que é essa mais... Uh, que, que ele tem a barriga de bola, né? Eu até troquei aqui a barriga de bola porque eu achei que era meio estranho. Mas, gente, até, até nas outras imagens aqui do... Do... De referência... A barriga dele é uma bola mesmo. Olha isso aqui. É uma bola. É uma bola. A barriga dele é uma bola. De, deixa quieto, né? E vamos dar uma corrigidinha, então. Vamos copiar essa camada. E já meter ele aquele... Essa esposa é muito clássica, né? Um personagem com a mão pra cima. Eu não sei por que a gente sempre faz isso, os desenhistas. Ninguém anda assim. Ninguém faz isso. <risos> né? eu, eu faço. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui. Eu, eu não fui fiel ao a mão de Aoi. Mão de Aoi <risos> tem que ser muito maior. Olha o tamanho da mão daquele homem. Olha o tamanho dessa mão. Nossa, agora sim. O um mãozão mesmo. Tá bom. Vamos, aumenta essa mão. Muito bom. Esse, esse cara é muito mais. Comprido do que eu lembrava, né? Vamos jogar esse braço lá pra baixo. E vamos dar uma, uma aumentada aqui também nessa. Nessa parte. <risos> Nisso daqui. Vamos dar uma diminuída nessa cintura. Muito bom. Vamos fazer. Então a roupa, a roupa dele aqui que eu tava preocupado de. De estar tá descaracterizando, né? Porque o que vai acontecer é que. No geral eu vou ficar com menos detalhes, né? Eu não vou sem querer adicionar detalhes a mais, né? Não, é... A calça dele é uma calça mesmo, uma fraldona aqui do, do Majin Buu mesmo. É, ele tem uma bola na barriga. Não sei se... Que se resolvam com o com autor isso, do porquê disso. Vamos dar uma levantada nessa cabeça. A parte que eu mais gosto desse negócio é, é me corrigir depois. <risos> é aqui que eu sinto que eu tô aprendendo. Então aqui ele tem uma... Uma coisa assim. Vamos tirar essas bolas do ombro. Ele que é um brudo mesmo, né? Vamos adicionar esse... Acho que aqui a gente pode adicionar até aqui, assim, ó Esse negocinho aqui, essa dobrinha É importante a gente dar essa amplitude pro peitoral dele também, né? Ele tem um... Ele é um baita chão forte, né? Ele não é não é pouca coisa não, né? Porque ele é magrinho Não é porque ele é magrinho que ele não tem ali os... Né, não trabalha ali o supino reto, inclinado E na cara dele eu errei tanto quanto bastante Que é uma estrela e uma gota Não tem um coração na cara Lógico, o coração fica no peito, e aqui tem um, uma... um loganzinho Certo, lá o... Um, ombrose, a ombrose aqui, do nada Vamos dar uma esticada nesse braço aqui então Nossa senhora, olha o bicho, olha o bicho vindo Tira as crianças da sala, por favor Umas... umas coisicas aqui, não lembrava disso Aqui no ombro também, nesse outro lado E ele não tem aqui essas... Ah, né, essa bandaninha do jeito que eu tinha colocado, não existe ele tem, são esses esqueminhas aqui Vamos botar mais Aca... Eu deixei esse pescoço muito grande agora eu... <risos> Vamos primeiro botar essa gola E, e depois abaixar essa cabeça Porque tô tá muito estranho isso aqui O que eu fiz? Vamos <risos> ah, pintar isso aqui de preto eu Vou ter que desenhar tudo a mão de novo Só porque eu... eu apaguei, né? Ok, eu acho que, acho que faltou dar, dar mais essa Essa mão magra, né? Essa mão magra, cheia de, de vinco o olho dele, ok, eu acho que eu acertei bastante no olho né? Ele não é tão levantado, <risos> inclinado, né, do que eu tinha feito E o rosto acho que é mais fino do que eu fiz, né Mas ele é comprido igual, eu acho Só que é um pouco mais fino Agora, o cabelo dele é muito pra cima, né Muito mais pra cima do que eu tinha feito aqui Vamos ver assim, vou ter que fazer um beijo aqui pra ele Ele tem essa boca sexy, mas é, eu não sei fazer isso Tá mais parecido antes, eu acho <risos> Antes de eu corrigir, tava melhor? A proporção da cara tá toda errada, eu acho Eu não recomendo você pegar o elemento do rosto e mexer assim, viu? Não recomendo porque dá uma... <risos> que coisa estranha Tá bom, não, tá ok, tá, tá ótimo não, não, não, não tem nada pra reclamar aqui E vamos, vamos levantar o cabelo desse homem aqui Cadê o... Óculos, né? O, o gel aqui Tá faltando Então ele tem aqui um cabelo de... Sei lá o que que é isso Olha, eu gostei, eu gostei mais antes, tá? eu acho que tava melhor antes Eu gosto mais do meu rissoque do que esse Engraçado, o outro tava com mais cara de mal Hum, eu acho que tá aqui o segredo Ok, essa cara de tarado dos infernos Ficou meio vesgo, mas eu acho que a gente consegue viver com isso Agora eu tô satisfeito Vamos dar uma, uma comparada É engraçado, tô, tô, eu sempre tenho essa impressão de que quando eu tô... Fazendo de memória, é como se eu tivesse ah, No processo de criação De um personagem que ainda não tem graça sabe Que tá faltando elementos e que ele pode ser Muito melhor e tem só uma ideia básica Eu tô achando que isso pode ser mais importante Do que tudo, viu pessoal? A gente fica muito preocupado Na, na, na consolidação Do visual e do look, da aparência De um personagem, mas eu acho que Você conseguir representar as ideias mais importantes Dele, da personalidade, do que ele faz é, né Dessa coisa Meio palhaço, meio, meio mágico Eu acho que Talvez esteja aí a coisa mais importante Mesmo do, do, de um personagem Lógico, né, são essas características Básicas de design de proporção, né Eu tive que deixar ele ainda mais comprido E ainda mais magro do que eu tinha imaginado Mas, eu achei que foi Eu sempre adoro estudar dessa forma assim Tentar ver o que, que, o que sobra Na minha cabeça, muito interessante Pessoal, muito obrigado pelas sugestões que vocês deixaram Vai ter mais vídeos chegando Em breve aí, só que eu vou fazer agora sim Eu vou sempre fazer o... É, eu tinha feito os últimos... Uh, em janeiro, quando eu fiz a primeira série disso daqui, eu fiz uh, vários episódios de uma vez só eu vou deixar pra fazer o próximo episódio com sugestões que vocês me enviarem neste vídeo aqui, então, manda aqui pra mim personagem que você quer que eu desenhe, pode ser de anime, pode ser de outra coisa, pode ser de desenho animado pode ser o que você quiser e muito obrigado pessoal valeu e falou!